Melhor rota para chegar no local da visita. Então, aqui nessa tela, a gente tem o local da visita, que é esse daqui. Essa aqui é a visita que foi gerada para a gente, o horário 4 e meia. Você vai clicar sobre ela. Aqui a gente tem um resumo, né, orientações do que é para ser feito. Por exemplo, realizar sua primeira visita no Equips. O horário, qual que é o dia. A gente tem o local a gente tem um número de uma ordem de serviço aqui em cima, que ele gera automaticamente né? e a gente tem a opção de fazer o check-in, então aqui, clicando nesse ícone aqui do lado do endereço, a gente tem a opção de vai escolher o seu navegador GPS que tem no aparelho, Vou colocar aqui por exemplo o Google Maps e aqui olha só, ele vai, ele vai colocar no mapa, você vai traçar em rotas, se for o Waze, é o mesmo caminho também, pode escolher uma rota aqui, você vai fazer, ou né, você pode já iniciar direto, a opção então segue esse caminho aqui, que ele já dá a previsão e qualquer distância para você chegar até o local, tanto em tempo quanto em quilometragem. Então, chegou no local, né, vamos imaginar que você chegou lá, você vai voltar para o aplicativo, aqui em cima tem a opção de voltar sempre, e aqui você vai uh, fazer o check-in, e aí assista o próximo vídeo sobre como preencher as informações da visita.